você cortar um gai de goiabeira lá, fazer uma furtilha também, é a mesma coisa. Então eu vou mostrar para o pessoal, como é que o pessoal aí, aí para o Brasil afora, caça água com furtilha. Pra vocês verem como é que funciona a furtilha na mão deles. Agora eu vou passar para o meu amigo Edson gravar.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 essa furtilha nossa é feita de cobre e também pode ser feita também de, de madeira você cortar um gás de Goiabeira lá fazer uma furquilha também e é a mesma coisa então eu vou mostrar para o pessoal como é que o pessoal aí porque aí para o Brasil afora aí caça água com furquilha vocês ver como é que funciona a forquilha na mão deles eu vou passar para meu amigo Edson gravar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 9 então tem para dez agora eu vou falar mostrar para vocês aqui ó, a outra uma outra e outro lugar que tem um outro ponto e não é muito perto um do outro ó, um tá lá ó e o outro tá aqui ó aqui eu vou tirar aqui porque a as, as outras varionicas tá aqui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 vermelhada. aqui, ah, Mancha, Opa, tem um Olha é, é, né? que engana a gente aqui, maracacheta. Engana a gente pra caramba. Muita maracaxeta, mano, esse enfiado aqui nesse tanho branco aqui, ó. Vem é assim, ó. É Vem assim. Vem é assim, ó. É. Desce aqui, puxar uma fora. um cordão aqui querer ficar com calma